Aloha acredita que toda mulher tem o direito de se sentir feliz na sua própria pele. Por isso, a Aloha criou a linha facial Essential Care, com ingredientes naturais para limpar, tonificar, hidratar e nutrir a sua pele. Composta pelo Essential Wash, Essential Water e Essential Cream, essa linha inovadora vai revigorar sua confiança. O Essential Wash é um sabonete facial com os olhos essenciais de palma rosa, lavanda, lang lang, lemongrass e tea tree que limpa suavemente sua pele, preservando suas propriedades naturais. Para usar, coloque uma quantidade equivalente a uma avelã do Essential Wash nas mãos e espalhe pela face molhada com movimentos suaves, enxágue e com água. Essential Water. Você sabia que a saúde da sua pele está ligada à quantidade de água presente nela? O Essential Water é composto por hidrolato de palma rosa e gerânio e hidrata rapidamente sua pele, fornecendo água para as células do rosto e promovendo uniformidade, tonificação e sedosidade. Além disso, contém 10 minerais naturais que o corpo necessita todos os dias. Veja sua pele se transformar com o uso diário do Essential Water. Agora é hora de segurar a hidratação da sua pele com o creme facial Essential Cream. Com cinco óleos essenciais, o Essential Cream cria uma barreira protetora, segurando a hidratação da pele e nutrindo as células. O Essential Cream tem 97% de suas matérias-primas de origem natural. Sua fórmula contém os óleos essenciais de palma rosa, lavanda, lang langue, lemongrass e tea tree. Óleo de rosa mosqueta e hidrolato de palma rosa e lavanda com oligoelementos que auxiliam na aparência e recuperação fisiológica da pele. Coloque uma quantidade do tamanho de uma avelã na palma das mãos e espalhe no rosto com movimentos de baixo para cima. É dermatologicamente testada e totalmente livre de parabenos, silicone, óleo mineral, vaselina, sulfato, triclosan e corantes artificiais. A linha facial Aloha também é 100% vegana. Sinta-se feliz na sua própria pele com Essential Care Aloha. Viva bem! Viva Aloha!